A aeronáutica nega a queda de OVNI na cidade de Magé. Circula nas redes sociais um vídeo de uma suposta aparição de um disco voador sobrevoando na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. O assunto ficou entre os mais comentados no Twitter e gerou uma série de memes na internet. Um dos vídeos foi filmado no bairro de Pau Grande e é possível ver um clarão que foi atribuído à queda de um OVNI. Entretanto, a prefeitura de Magé desconhece a informação e disse que não foi notificada por autoridades militares. Pesquisadores do Observatório Nacional do Ministério da Ciência disseram que nenhum fenômeno estranho foi registrado na região. De acordo com a aeronáutica, não há registros de quedas de objetos voadores no local ou de isolamento de áreas da região. E aí, Priscila, o que você acha... Desse ocorrido que aconteceu lá no IPAB, tá? Sobre essa nave aí, ó. Suposta nave espacial. Desde o começo eu tava achando uma palhaçada. E só foi comprovado que realmente era uma palhaçada, né? O povo não tinha o que fazer. Vem inventar uma história aí pra poder ver se dá uma animada nessa quarentena. É, isso daí é verdade mesmo. Mas o povo sabe como é que é. Não perde um, um lance, né? É, no Twitter, né? Virou meme, viralizou... E o povo não perdeu tempo, né? Tudo é zoação, tudo é gastação. E isso daí fez muitas pessoas acreditar que, supostamente, tinha uma nave lá mesmo, né? Porque falaram que o exército, sei lá, o, o, os militares estavam lá e não estavam deixando ninguém chegar perto, tava isolada a área, não tava deixando... Apesar que eles têm que fazer isso mesmo, né? Se caiu alguma coisa do céu mesmo, mesmo que seja uma... Um pedaço de, de satélite até então, enquanto eles não investigam, ver o que, que é, pode ser uma coisa radioativo né? Então eles não pode deixar o, as pessoas chegarem perto, mas o povo não entende. Aí o povo já começa a imaginar que é alienígena, chupacabra, imagina tudo, qualquer coisa que pode ter vindo do céu, e nisso daí não, não sabe o que, que é, começa a botar meme, começa a botar aquilo para frente. É isso aí. E se falaram que caiu mesmo alguma coisa, por que não foram fotografar, tirar foto, né? Foram logo, fizeram, quem fez vídeo fez vídeo de longe, uma certa distância. Será que não tinha casas próximas para poder tirar uma foto, para poder provar que realmente caiu ali alguma coisa, né? Porque até os militares chegar, chegarem, teve tempo, né? Para alguém pegar e fotografar, mas não, não aconteceu, não teve nenhuma prova concreta dizendo que para mostrar que caiu né alguma coisa é mas é, uma coisa é fato as filmagens né a gente viu que as filmagens são reais as pessoas saíram para cá saíram para fora né de casa filmaram viram aquelas luzes vermelhas luzes azuis aquela aquele roda-moinho espiral né no, no céu e o povo ficou sem saber, né? Porque isso aconteceu de verdade. Mas, mas... mas os satélites que ficariam à vista também. Que passou na... na. internet a gente via pessoas falando e se pesquisasse você via também. Que ia ficar mostra alguns satélites aí. Satélites de internet que iam ficar à vista. Mas esses satélites são coloridos também, porque teve, né? Teve vermelho, azul tinha visto assim pela internet falando que esse satélite tinha cores não mas é mas o mas o negócio pessoal que é isso aí mas então pessoal é a aeronáutica provou que tudo isso daí era mentira eu só tô vindo aqui para finalizar essa história finalizar tudo isso aqui no canal né sobre alienígena viabetá magé o ocorrido o que caiu não caiu nada era tudo mentira e a aeronáutica provou isso aí né então finalizando aqui se você gostou do vídeo deixa o like de vocês aí para fortalecer compartilhe com seus amigos aí né para ficar ciente do... do que ocorreu e valeu até a próxima